Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, que gostoso né, começando mais uma semana, né? estamos aqui firme e fortes para a gente levar as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, hoje dia 8 de agosto, semana também dos pais, não é verdade? Bom, você vai interagir, vai participar junto conosco através do WhatsApp, sugestões de reportagens. Atenção Brasil, é este número aí, olha. Está aparecendo na sua tela, 997-82-4426. 997 4426 997 44 você participa, envia aí denúncias, flagrantes, né? As suas sugestões de reportagens, os seus pedidos aí do seu bairro, da sua rua. Tá bom? É o zap zap do povo. Vai compartilhando também aqui o nosso jornal de hoje. Isso, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. E hoje, segunda-feira, começa né, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite né, e a multivacinação né, para crianças e adolescentes. Então começa hoje, é, vai até o dia 9 de setembro, atendimento de segunda a sexta-feira, excetos né, exceto feriados, tá? Em todas as unidades básicas de saúde, em todos os postinhos de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, no dia 20, nós teremos o dia D, né? Da campanha aqui no município barbarense, tá? Então aí, crianças, é, menores, menores aí, é de um ano, não é isso? É, de menor, menores de um ano não, perdão Menores de cinco anos, né? De idade, para baixo aí Devem tomar a vacina da poliomielite Então vamos proteger as nossas crianças, né? Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas ajudar aí, né? A deixar essa, as nossas crianças imunizadas É saúde aqui no Jornal da TV, SB Notícias Olha o clima tá melhor, né? Falando de saúde, deu uma melhorada no tempo, graças a Deus. Quando nós ouvimos o barulho da chuva caindo no telhado à noite, já deu para respirar um pouco melhor, não é verdade? Olha, mas mesmo com chuva, né? A umidade do ar vai ficar relativa, né? O tempo vai estar quente, não vai esfriar não, por incrível que pareça, viu? A segunda semana aí de agosto deve começar aí as quedas, né? Mas essa semana... É tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. É a grande possibilidade de pancadas de chuvas, né? Por conta dessa, né? De, de, de, dessa, de, desse clima, né? Diferente que começamos aqui a semana. A expectativa é de que os termômetros é baixem, né? De máximas próximas aí dos 30 graus, né? Então é o que eu falei: essa chuva foi para apagar sentar a poeira, né? E mais o vai estar tá meio abafado, não vai esfriar não, por incrível que pareça, né? Por mais que nós estamos aí no inverno, a temperatura vai estar tá, é, mais é, tranquila, viu? Tá bom? Tá? Temperaturas, é, você que foi, tem muita gente indo à praia, né? Tem, é, tem gente indo à praia. É, vai cair, né? A temperatura, mas mais, mais para o final de semana, né? Agora no início está tudo mais tranquilo. Mas a chuva foi boa, sempre. Bem-vinda, aliás, né? Sempre bem-vinda. Olha, problema da saúde pública, né? Assunto saúde, né? Nós falamos aqui já, demos a notícia, né? Começou a campanha hoje, né, contra a poliomielite. Falamos aí da umidade relativa do ar, né, dessa chuva boa que veio para a nossa cidade, para nossa região e continuamos aqui com o assunto saúde. Né? Um senhor que no mês passado teve um problema né? É, é, seu Nelson, é isso o nome dele? Nelson Pimenta No mês passado nós tivemos aqui um problema Onde é, O nome dele não estava inserido No pedido Do né? agendamento do transporte público Aqui é, para pacientes Que fazem tratamentos é, Fora da cidade Vão para São Paulo, vão para Unicamp em Campinas, né vão para Sumaré Bom, no caso dele Ele ia para São Paulo São exames é, pré-operatórios, isso no mês passado. E não é que hoje a, aconteceu novamente, de novo, novamente, pode voltar para mim aqui, de novo, né? ocorreu esse fato. Só que o nome dele estava lá, só que é o seguinte, só que quando ele, é, quando ele chegou lá em frente ao, ao pronto-socorro Afonso Ramos, a o do transporte já teria ido. Né? O filho disse que chegou lá por volta das 3 horas da manhã, né? chovendo, né? E, e esperou até três e quinze, três e meia e nada. Né? E o transporte não vinha. Ele entrou em contato com a Secretaria de Saúde, né? disse que tinha passado o transporte, levou um paciente. Mas imagina só o transtorno para este paciente. Né? O filho dele é Wesley, né? gravou um vídeo relatando o que ocorreu hoje pela madrugada Aliás, esse vídeo foi feito ali é, em frente à garagem né? A, gran... a garagem do transporte da saúde, das ambulâncias lá na Avenida Santa Bárbara Aqui não sou eu que falo, aqui é o povo que fala Que a gente mata cobre e mostra o pau Porque é, por muitas vezes... Aí é o Nilson Araújo que é cli-cli-cli, né? É o Nilson Araújo que é blá-blá-blá, que ele fala, que ele fala, né? E não é. Se imagina você lá, três horas da madrugada, num dia, numa noite chuvosa como a, o, o, ocorreu nesta madrugada e o transporte da saúde que você deveria é, ter embarcado nele já passou, passou antecipado, né? Põe no ar aí, ó, o filho falando aqui no Jornal da TV, SBN. É SBM. Pessoal, bom dia, meu nome é o ó, vou mostrar aqui pra vocês, tô em frente o pátio onde fica a van, as vans de transporte de Santa Bárbara, tô tudo ali, ó, aqui tem um pouco, tá lá no fundo, lá, ó, vocês observarem, tem mais van lá, o meu pai, que foi esquecido no hospital de Santa Bárbara de novo, é, o transporte público, meu pai tá com a cirurgia marcada. É, o transporte público, pela segunda vez, deixou meu pai, né? Deixou ele pra trás, não levou ele pra São Paulo. Foi terceirizado o transporte público agora de Santa Bárbara. Mas eles têm van, eles têm ambulância parado no pátio, ó. Tem mais ambulância aqui, ó. Tá vendo lá? Tem mais ambulância aqui, tem o um pessoal lá atrás, lá, ó. Fora lá atrás do estacionamento lá ó, tem bastante ambulância também parada e meu pai ele precisa tá hoje 11 horas lá no hospital das clínicas ele foi desenganado pela medicina tem deram seis meses de vida para ele e no mês passado esqueceram ele agora esqueceram também tive falando com a na rocha agora ela falou que por ter terceirizado o transporte eles não podem fazer nada. Eu falei para ela pedir socorro. Eu falei: manda uma ambulância. Né? Mandou, ó. Tem outra ambulância chegando aqui, ó. Eu falei: manda uma ambulância de Santa Bárbara levar meu pai. Tem uma senhora que tá com ele lá também. Ela tem a cirurgia amanhã para fazer. Deixaram ela e deixaram um outro rapaz. Então eu conversei com a Ana Rocha e falei para ela: manda uma ambulância levar meu pai de Santa Bárbara. O município tem ambulância parada. O Rafael, o professor, fez o vídeo aí que chegou. É, ambulância nova Comprou frota de carro novo Pra quê? Pra ficar parado? Enquanto os pobres estão morrendo na fila de SUS De hospital de cross Pessoas morrendo, precisando da, da, de saúde Pública E a saúde não faz nada, cadê o prefeito? Cadê os vereadores pra lutar por nós? Né? Então aqui tá a minha indignação é, Essa empresa que terceirizou O transporte público de Santa Bárbara Falou para Ana Rocha Que ia voltar de São Paulo para pegar o meu pai, pegar essa mulher que tá lá. O outro rapaz acabou indo embora. Então iriam voltar para pegar eles e levar até São Paulo. Porém, a... os exames pré-cirúrgicos dessa senhora tá marcado para 9 horas e os exames pré-cirúrgicos do meu pai tá marcado para 11 horas. Não vai dar tempo. E eu peço aqui encarecidamente que os órgãos competentes, os prefeitos, dê mais valor à população. É a situação, né? E aí a, per... e aí a pergunta que eu faço, a pergunta básica, né? Né, produção? Pergunta básica. Ô, secretária, cadê a secretária de saúde de Santa Bárbara do Oeste para descascar esse abacaxi, hein? Cadê a secretária de saúde, Lucimeire Rocha, né? Para descascar e resolver esse problema aí pro para pro, pro paciente paciente tem que estar lá em São Paulo 11 horas, 11 horas. Você acha que vai dar tempo? O veículo vai ter que voltar de São Paulo né, para Santa Bárbara, buscar esses dois pacientes. É um absurdo, é um absurdo que, o que está acontecendo com o transporte de pacientes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Terceirizou, é isso? Terceirizou, foi isso? né? Ficou, ficou olha, ficou uma calamidade, essa é a realidade. É, se terceirizou ficou uma calamidade. É, agora é, quem sofre é a população, quem sofre é o povo, né, que depende do transporte público, do transporte de pacientes aqui em Santa Bárbara do É Vamos acordar meu povo, vamos lá! O cara chegou lá três horas da madrugada, três da madrugada tá lá até agora em frente ao Afonso Ramos. Num dia chuvoso isso é, é, é isso não é ser isso é desumano, né? Isso é desumano o que fazem com o povo brasileiro, com o povo barbarense, né? E depois não querem que eu fale, que eu divulgue aqui na, na, na emissora. né? Eu sei que tem muita gente que está assistindo agora, sei que a nossa audiência está grande, né? Eu sei que tem muita gente que está lá assim, puxa vida, o Nilson tá metendo a lenha. Tem que meter a lenha mesmo, poxa! Viu? Vai lá, se coloca no lugar do, do, do paciente, né? Se coloca no lugar do paciente. Nós vamos estar acompanhando esse caso, vou até o fim, hein? Já a primeira vez errar é humano, mas a segunda não dá para admitir, né? Nós estamos em cima aí, estamos questionando a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Cadê você, ô doutora Lucimeire, hein, Rocha? Não é a secretária que responde pela pasta da saúde? É? Ou a senhora também vai bloquear aí os munícipes que procuram pela senhora? Que a senhora ganha muito bem para atender o povo. Né? Ou se não, pede para sair, pronto Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho Ótima semana para você, tudo de bom Tem denúncias, reclamações, problemas do seu bairro Pode enviar para gente o nosso WhatsApp é a serviço do povo viu? A serviço do povo E eu repito, nós aqui não temos rabo preso com ninguém Porque mexeu com você, mexeu comigo Tchau meu povo, boa semana